Olá Pessoal, sejam todos vocês bem-vindos. Hoje eu vou falar a respeito de traumas e eneagrama com quarto caminho. Então, por que isso? É bem simples. Todo trauma, ele tem uma origem de uma de uma de um entendimento de um acidente, de algo que aconteceu. Não precisa ser um um acidente. Por exemplo, a mãe está com uma criança no supermercado lotado. Aí a mãe larga assim a mãozinha da criancinha, só para pegar um, um doce, um biscoito, vai lá pegar. Quando ele olha para ver a criança, cadê a criança? E sai procurando e não encontra a criança, vai encontrar lá na frente, em um outro lugar. Isso pode gerar um trauma na criança, como também pode gerar um trauma na mãe. Né? Ela passa a entender essas, essa vivência de um modo diferente. Observe como tem mães que cuidam excessivamente dos filhos. Se o filho tem 20 anos e vai chover, diz, ó filho, leva a capa, ó a filha, faz assim, né? É... As pessoas têm esses traumas que, na verdade, passam a conduzi-la no modo de viver, certo? Então, tem pessoas que vêem um guarda, ó, cuidado com o guarda, cuidado com o sinaleiro, cuidado com o radar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ó, não confio nessa pessoa. Esses são pequenas traumas que vêm lá da infância e que fazem você ser assim. Existem traumas maiores... O cara bate um carro, morre né, é alguém, aí fica com medo de andar de carro, outra não dirige por causa do carro. Existem pessoas que têm medo de barata, medo de morcego, medo de aranha, medo de um monte de coisa, enquanto que o outro vai lá. Tem pessoas que têm nojo, né, nojo de, por exemplo, uma pessoa se machucar, ver sangue e desmaia. Nojo de ver alguém que bebeu demais e vomitou no chão, vai sentir nojo. Tudo isso são pequenos traumas. Tem maiores. É. É, o cara estava... A pessoa estava noiva e ia casar. No dia do casamento, outra pessoa desiste. Talvez essa pessoa nunca mais volte a namorar, nunca mais volte a ter um relacionamento, nunca mais volte a amar. Cara, e assim é. Na verdade, a nossa vida, ela não é gerida por nós. Essas coisas estão em nós e elas fazem com que eu não faça aquilo que eu quero fazer. Né? É... A questão de buscar um emprego, de tudo na vida, acaba sendo um problema, porque eu tenho essa programação dentro de mim. Então, o que é essa programação? Eu já falei em outros vídeos, né? dentro dos, dos nossos cursos, eu falo sobre isso aqui. Isso aqui é a tua programação, nós chamamos de estrutura de pensamento, são as tuas memórias. Aqui seria o cérebro, né? a parte física, o crânio ou o computador. Aqui é o programa. Então, dentro desse computador está esse programa. Quando você sofreu um trauma, fica registrado aqui. E toda vez que acontece algo parecido com aquilo que aconteceu, você vai reagir de uma maneira que você reagiu naquela época. Ou... E reagir de, pelo contrário. Se lá você foi enfrentar o perigo e deu zebra, aqui fica registrado em você, ó, perigo, caia fora. Então, não é você que decide como você vai reagir a essas coisas. Todo trauma tem um fundo psicológico, lógico. É? Nós vamos chamar de psicológico essa estrutura mental que está gravada em você. Eu já expliquei em vários em vários. Trabalhos que nós fazemos aqui, que o ser humano tem três centros de inteligência. O ser humano tem o centro de inteligência ativo, do fazer. Ele tem o centro de inteligência é, emocional. Deixa eu pensar aqui qual é a cor. Não aqui. Tem o centro emocional. E tem o centro... Tem o centro teórica é um pensar, faz de conta que isso aqui é um cérebro, então o que acontece, quando você sofre lá um acidente, acontece uma, né, uma desgraça na sua vida, desgraça é aquilo que você considera que acabou com a sua vida, que, né, não é que destruiu, que foi muito forte, na verdade tudo é natural, né? se você está junto com uma pessoa e essa pessoa morre, é natural que ela morra, ah, ela levou um tiro, mas é natural, vai morrer porque levou um tiro, é natural levar um tiro? É normal? Não, não é, com, não é normal, mas é comum. Entende? Então, tudo na vida depende de como eu interpreto as coisas. E aqui está, então, o centro ativo, o emocional e o teórico. Provavelmente, não estou falando que seja, talvez para cada pessoa funcione um pouco diferente, talvez não, funcione diferente. Uma pessoa que viu um acidente registra aqui no coração, ele vai registrar aqui... Que faz parte do teu, da tua estrutura de pensamento. Então os traumas ficam registrados aqui. E eles estão lá guardados. Tá? Fica lá. E eles voltem meia surgem. E você não percebe que ele está funcionando. Tá? Existe um pouco mais, um mecanismo um pouco mais complexo, porque essa, esse teu trauma fica gravado no teu subconsciente. É, então às vezes você não consegue é, chupar sorvete porque um dia que você foi chupar sorvete a tua mãe brigou deu um tapa em você se solquei e aí nisso ficou registrado ficou guardado sorvete com é, sorvete com um tapa com uma, uma situação difícil ruim né? é, bem então assim ó, os traumas podem ser mudados podem podem é fácil é fácil é difícil, é difícil, porque eu falo isso, porque você vai mexer dentro de uma estrutura de pensamento que foi marcada muito forte lá, né? Alguma coisa aconteceu que riscou esse teu, estrutura, riscou teu HD. E aí você vai ter que trabalhar isso. É como por exemplo é, emagrecer, é fácil, é, é só parar de comer. <risos> Mas e parar de comer se você tem o hábito, se você está programado para comer? Quando vem ansiedade, você come demais. Então, está tudo entrelaçado aí dentro de você. Mas eu consigo curar os traumas. É fácil? É. É difícil? É. Como você vai ter que fazer? Só existe um meio. É você enfrentando ele. Enfrentando o teu medo. Enfrentando o teu trauma. Teoricamente, eu vou falar para vocês assim, mais subjetivamente, porque é, aqui no nosso trabalho, do nosso, na academia, né, nós fazemos as pessoas enxergarem coisas que ela não quer enxergar. Ela não quer enxergar não porque ela não queira, é porque ela tem dificuldades. Lembre-se, quando eu fiz esse trabalho aqui, quando eu descobri que eu era um padrão 7, eu passei quase um ano é, negando muitas coisas. Eu, não, eu não sou isso aí. Não. Ele, lá ah, é, mas eu não. Tá, então, quando você vai eliminar o seu trauma, você vai ter que encará-lo, você vai ter que vê-lo, você vai ter que enxergá-lo. E não importa se ele está lá na infância, no seu passado, ou se está aqui no presente. Quando você o enxerga, na verdade, ó, palavra feia, falar na verdade, né? O que acontece é que quando você... Vai lá enxergá-lo, para quem assistiu os outros vídeos, vai entender que aqui nós temos né, o centro ativo, emocional e teórico, e esse aqui é o amo, amo de, de, de, de ser senhor, né o cara, né? quem manda, que também pode ser chamado de eu verdadeiro, ou outra palavra que seria eu maior. Então, quando você resolve ir enxergar lá o seu trauma, é porque você amadureceu o suficiente para poder enxergar aquilo que você não gosta. Tem coisas que eu nego, eu não quero ver, porque me dói muito. Então eu vou ter que encontrar meios de evoluir, fazer minha essência melhorar para poder enxergar. Uma outra coisa que eu já mostrei em outros trabalhos, né? é assim. Ó. Suponha que isso aqui sou eu. Então, aqui embaixo... Está aquilo que eu chamo de essência. Então, isso aqui é eu verdadeiro. Uma criança só tem essência. Isso aqui é você. Você, sem máscaras, você é verdadeiro. Você vai num lugar chique e você vai de chinelo de dedos. Você vai em algum lugar se apresentar na televisão e vai você do seu jeito. Você fala com naturalidade, você fala bem. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Porque como eu fiz cursos de treinamentos, de oratória, então quando eu vou falar como eu estou falando aqui para vocês agora, agora melhor, mas antes eu virava um... Eu fazia um papel... Eu não, me, não era o Afonso, era alguém que foi treinado a falar, em câmara falar e tal, então aparece aquela pessoa que, que entende que o teu, a tua essência, diz assim, esse Afonso, aí é, né, Afonso não é um verdadeiro, tá? hoje eu busco isso, talvez aqui nesse momento eu ainda não esteja sendo quem eu realmente sou, mas não é algo consciente, é algo que eu sou assim, é, eu quero dizer o seguinte, que é, a gente age de modo mecânico. Então veja, essência é quem é você. Ela às vezes é difícil de aparecer, a gente não consegue dizer assim, você é uma essência. Mas se você começar a treinar, você vai poder ir. Aqui acima está a personalidade. Personalidade é aquilo que você constrói, não é aquilo que você é, é aquilo que você pensa que você é, que você gostaria de ser. Então aqui está tudo aquilo que te ensinaram, que colocaram em você, que você assumiu sendo você, mas não é você. aqui, ó. Isso aqui é a personalidade. Tem vários desenhos já da academia, se você viu os vídeos, só vê isso aí. Então aqui é: não coma de boca aberta, se não sente de pernas abertas, não pegue carona com estranhos. O que mais? Estude bastante para ficar rico, estude bastante para você ter um bom emprego, no emprego a gente tem que manter o um emprego, não pode mudar de lá, e aí vai, faça o curso de medicina, faça curso de engenharia, porque você vai ficar rico, porque você vai ficar milionário, você vai ficar o bicho da guerra. Tá? Então isso aqui é o que se chama de personalidade. Personalidade. Isso aqui é uma criação, isso aqui não existe. É o que você pensa que você é. Você pensa que você é gostoso, que você é o bicho da goiaba, e aí tem que estar falando. Eu conheço amigos meus, ah, porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonzinho. É o caramba que é bonzinho, porque se ele fosse bonzinho, ele não falava. As pessoas são o que elas são, não adianta eu falar da boca pra fora. Então é, pior que um, um, um pobre a rico, <risos> não, pior do que um rico é, é um pobre a rico. Porque a gente percebe que ele não é aquilo, e ele faz tanto esforço para ser, que ele perde quem ele é. Então, isso aqui é você. Muitas pessoas, né, observa que tem muitas mulheres que compram, têm casadas com um homem rico, aí elas se mantêm toda bonitona, toda lindona, como se ela fosse, né, elas maltratam pessoas, inclusive, pisam em cima, né, elas estão num pedestal, mas esse pedestal é falso, porque não é nem dela, às vezes é por causa do marido, ou o contrário, né, por causa da esposa. Entende? Porque o sogro, ou porque... Bom, não importa. Então tem pessoas que criam aqui uma, um personagem que não é ele. Mas ele acredita que ele é isso aqui. Né? Tem pessoas que depois ficam sofrendo, inclusive, porque elas não conseguem ser... Suponha, o dono de uma empresa muito grande, que nem a dele, às vezes ele é funcionário de uma empresa multinacional. Ele se acham todo gostosão. Quando ele, ele sai de lá, ele passa a se tornar um meleca. Porque... Porque ele se achava otudão, porque ele era daquela empresa. entendeu? Então, por exemplo, pega a piazada, eu inclusive era assim, né? pega a piazada nova, que não tem isso, não sabe o que é isso, né? empresta o carro do pai lá, um carro último modelo, um carro novo, bonito, aí ele vai para a balada, e lá ele se apoia, no, ah, eu tenho um carrão, olha o meu carro. Né? Ele se apoia nisso aí, a mesma coisa nas mulheres, o cara tem um carro, ou então ela põe uma roupa toda provocante para poder né, se tornar alguém. Então assim, ó, se você tem a questão dos traumas, que é o nosso título aqui, certo? Traumas, falta um look. A questão dos traumas, então é, como é que você vai eliminar essas, esse, esse trauma? Porque a somatória disso aqui é que eu vou fazer esse desenho? Mas a somatória disso aqui é aquela estrutura de pensamento. Está aqui. Opa! É a estrutura de pensamento, é isso aqui. Então, para que você possa eliminar o seu trauma, tá? Eu penso que não vai chegar numa vez e tirar um trauma, tá? <risos> Depende do que aconteceu. Você passou muita vergonha um dia lá. Você estava andando e a tua roupa rasgou, sabe? num baile. Bom, não importa. Um trauma muito forte, talvez não tire numa vez. Mas você vai tirá-lo, se você realmente desejar. Como? Você usa a tua essência, tá? é Você vai ter que, na verdade, começar a usar a tua personalidade. Você vai ter que fazer coisas que você... Não gosta. Porque não existe gostar ou não gostar. O gosto é uma interpretação tua. Então, se você tem medo de aranha, você vai ter que pegar uma aranha. Tá? Mas você vai pegar com consciência. Né? Você não precisa pegar uma aranha venenosa. Ah, você não precisa lá pegar o maior das aranhas. Vai pegar uma pega uma aranhazinha pega uma formiguinha e vai aumentando até que você pegue uma aranha. Quando você pegar essa aranha, a tua essência vai evoluir e o teu trauma vai desaparecer. Talvez o teu trauma esteja grudado aqui atrás, nós chamamos de sombra. Tá? Talvez essa, essa, esse medo de aranha esteja aqui. No dia em que você foi picada por uma aranha, alguém jogou uma aranha em cima de você, te assustou. Então, aqui, ó, nesse lugar, estão os teus traumas, que nós podemos chamar de sombras. Aqui está um modo de você agir que você não sabe daquilo que você pode fazer. Você pode fazer é, mecanicamente. Você vai fazer sem saber o que você está fazendo. É o cara que... Mata outro no bar lá, é uma pessoa boa. cara que bate numa outra pessoa, mas era uma pessoa... Não sei o que eu fiz, perdi minha cabeça. Foi nesse momento. Então, assim, ó, os traumas você vai ter que... Não vai ter que... Você faz, se você quiser, né? Você começa a fazer coisas que ajudem você a eliminar esse trauma. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a... a você vai começar... A mudar a tua programação. Assim, ó. Eu tinha medo de altura que eu me pelava Eu não conseguia chegar num prédio, se fosse um prédio alto, um apartamento alto, se tivesse a janela com aquele vidro, eu não conseguia encostar. Tá? Aí hoje, para mim, não me incomoda mais. Eu subi num prédio aqui de Camorão, que era o mais alto de, da cidade, não lembro mais quantos andares dava, sei lá, 15, 20 andares, bem alto. Tá? E eu cheguei na beirada e fiquei olhando. Né? Quando eu fui a Machu Picchu, foi a mesma coisa. Cheguei na beira do abismo, eu digo, se eu vou até lá, vou olhar lá. Entende? Você olha, daí surgem algumas coisas, no outro dia eu posso falar sobre isso. Surgem alguns pensamentos, né, gente, muito interessantes. Então, se você quer eliminar traumas, comece a usar a sua personalidade. Comece a fazer coisas que vão contra aquilo que você sente. O que eu posso dizer é, não acredite em mim. Não estou falando não confie, eu estou dizendo não acredite em mim, tá? eu adquiri esse conhecimento com mais de mil livros que tem aqui do lado da minha estante, que você está vendo um pedacinho dela aí, e convivências, então posso dizer para vocês que eu tenho experiência, a minha vida está muito, muito, muito mudada e eu comecei a minha mudança com 52 anos, e eu agradeço a Deus, agradeço ao universo, né, as pessoas que estavam comigo naquela época, em que eu tive, eu não, não sei se a coragem, porque não precisa ter um momento que não precisa da coragem, você precisa saber que aquilo tem que ser feito. né? Às vezes você precisa passar, né, se você se esfolou na terra, vai ter que passar mais escova para limpar bem, com água e sabão, e aí você diz assim, cara, não tem outro jeito, e vai lá e limpa para poder passar um curativo. É mais ou menos isso. Então, e lembro o seguinte, a dor emocional é a dor mais forte que existe, mais forte do que a dor física. É, estou à disposição de todos vocês, né? nem sempre eu tenho tempo para isso, mas manda uma mensagem e eu procuro sempre responder todas as mensagens. Compartilhe esse vídeo. Aperte aí, se inscreva, se inscreva no canal, dê um like ou dislike e diga por que você gostou, por que você não gostou. Acompanhe-nos no Instagram e também no Face. Se alguém tiver alguma sugestão de algum outro vídeo, mande. Muito obrigado e até o próximo vídeo.